O policial, Dylan. Dylan, policial, Dylan. Dylan, policial Dylan. é o policial, Dino. O policial, Dino. Será aquela que é suspeita? O impostor? Eu acho que ele é impostor hum. também. Acho que ele é impostor? Olha a cara do ré aí, de impostor. Rapaz. Acho que ele é impostor, tem cara de impostor. Ele é, ele é, ele é. Olha ah lá, olha é. lá, sério. Olha lá, lá. Ah lá ah, como C vai, tá se é. evadindo lá. Vamos lá. votar nele. Vamos Eu voto voto nele. nele! Eu voto Eu vou, nele! Vou votar em você? Pode votar, vou votar. Que foi aí? Votei nele. Eu tô sozinho. Como assim votando em mim? Eu votei em você. Como assim votando em mim? Votando em mim pra quê? Muito suspeito. Como assim votando em mim? Muito você, suspeito. A gente vai te usar a 9 porque foi você que. Foi. <risos> Eu não tô acreditando. Esse foi o <risos> melhor.